Criatura aterrorizante ataca jovem no alto de uma montanha na ilha da Indonésia. Cobra flamejante gigante se manifesta em floresta na Amazônia. Criança fantasma se transforma em pássaro diante das câmeras. Homem se transforma em lobisomem ao vivo e a cores. Diário em é Guido Arado ao pedir ajuda para se livrar de companhia de uma entidade obscura que se alojou em sua cela e muito mais. Mas antes, já viu deixando seu like e se curte assuntos do paranormal, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações para não perder nenhuma de nossas novidades diárias. O casal Thiago e Thaís foi até uma casa no meio de uma floresta aonde uma família inteira sofreu um infarto fulminante ao mesmo tempo. Por isso eles se dirigiram ao local em busca de respostas sobre este evento inexplicável. Patos de que o fantasma de uma criança tem aparecido no local. Você escutou? Sai desse cômodo, amor. Como não encontraram nada nesta casa, se dirigiram para a residência logo ao lado. Vida. Nossa, quebraram tudo, amor. Quebraram. Oi. tá do céu! Você tá vendo aquilo? Uma criança fantasma toda de branco. repreendido tá em no nome de Jesus Cristo. Você tá vendo, Thaís? Dá volta, Thaís. Calma, amor. Cuidado, amor. Shhh. Thaís, olha ali. Que amor? se transformou em um pássaro e foi embora. Uhum. Amor do céu! Virou um pássaro? Eu não sei cara, você viu, viu branco? O Grupo Caçadores das Sombras foi até uma floresta na Amazônia em busca da lenda do Boi Tata. O Boi Tata é um ser do folclore brasileiro tradicionalmente identificado como uma cobra de fogo, cujo propósito é proteger os campos daqueles que promovem incêndios criminosos. então, parece um nada. Dá? tiveram que pedir autorização a uma tribo indígena para explorar o local. Oh, oh. Que, que, que, que, que, que, que isso? Que, que isso? Foi? Foi? Foi cobra? Foi cobra? E lá foram eles floresta dentro em busca de evidências. A suspeita é de que a lenda tinha sido baseada apenas na visão de uma grande sucuri comum na região. <risos> Bom, é ela Como é que ela vai sair daqui? Vamos, cadê, velho? Né? Vou ter que sair Vamos ter que ir Vamos, hein? Bora Vai, vai, vai Vai, vai, vai vai, Sai, mano Sai, mano vai, vai. Vai. Eu não tô mortando mais, eu não tô mortando mais Eu não tô mortando mais, não tô aguentando mais. Oh, É árvore sagrada mano, é árvore sagrada Mano, diz a lenda mano, que aqui tem uma árvore sagrada Tô tremendo, tô tremendo ui, ui. Que que é isso, fiquei, é perto, sair não. não, mano, não vou sair não, não vou sair não Os das sombras conseguiram imagens reais, inéditas e espetaculares do boi Tatar. A serpente flamejante surgiu entre as chamas emitindo um som alto e ensurdecedor um acompanhado de grandes labaredas de fogo, o que assustou e afastou forasteiros. Oh! Oh! <tos> O que O que foi? também, meu? Mano, não, não, não, não. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Passar anos na cadeia já deve ser uma experiência traumatizante. Agora imagine ser condenado a viver trancado lá dentro sozinho com uma entidade assustadora. Este homem está em uma solitária e pede ajuda para se livrar da companhia do fantasma, mas ninguém se importa. Na Indonésia, um jovem caçador de demônios se dirigiu a uma floresta considerada amaldiçoada e habitada por espíritos que eles chamam de demônios do espaço. Sim, isso pelo fato de que visitantes relataram ter sido atacados por monstros que vieram do céu e ali se alojaram. <risos> Ela foi o caçador em busca de evidências desses rumores em uma floresta que fica numa montanha. O local é completamente isolado da sociedade. No topo da montanha, eu vi um rosnado assustador. Imediatamente desceu do veículo para investigar. Ei. Ele não sabe, mas terá a visão mais assustadora de sua vida. Tiba, tiba, da cabut. Tosada soara drama harima. Astaghfirullah, Jim saya enggak dengar suara. Astaghfirullah, la wa la La illa Ele contemplou com seus próprios olhos que um dia a terra há de comer Uma criatura assustadora que não parece pertencer a este mundo O ser humanoide que montou sobre o carro possui uma aparência bizarra Com cabelos enormes que mais parecem tentáculos de um predador Eu já teria deixado o local, mas ele teve sorte de a criatura tê-lo poupado Parece que o canal Fatos e Mistérios encontrou a prova que faltava e lá foram eles no rastro da fera. Há muito líquido vermelho pelo chão. Eles foram até o edifício aonde o suspeito teria se escondido. Detalhe: é noite de lua cheia e eles podem estar em perigo. bora bora bora bora deita deita aí não está ele isso aqui Diz aí. tá vindo da onde tu é o quê tá vindo da onde tá vindo de lá para fazer o que é que dentro uma hora dessa sem lanterna sem nada dá uma volta aonde dá uma volta aqui dentro uma hora dessa faltam poucos minutos para a transformação Afasta, afasta, afasta, afasta, afasta, afasta, afasta. Finalmente chegou a hora. Ele começou a se transformar. <risos> Há muitos pelos em suas costas. Ele fugiu, talvez até mesmo para protegê-los. Ele virou um lobisomem e foi embora pela floresta.